aqui nós cruzou porque aqui está dentro de uma área de minério só papai vem pertinho agora eu vou fazer esse perguntas. aqui como eu já sei mais ou menos a fundura que está, eu vou começar de uma, de uma média não, eu vou começar, eu vou começar do, do primeiro Variane, está com um metro de fundura, você descruza Variane, está com dois metros de fundura, você descruza Varione, está é com 3 metros de fundura, você descruza. Varione, que está com 4 metros de fundura, você descruza. Varione, que está é com 5 metro tá metros de fundura, você descruza. Varione, que está é com 6 metros de fundura, você descruza. Varione, que está é com 7 metros de fundura, você descruza. Varione, que está com 8 metros de fundura, você descruza. Varione, que está com 9 metros de fundura, você descruza. Vocês podem ver que eu já fiz até o 9 e ela não descruzou Marijuana, está com 10 metros de fundura, você descruza Marijuana, está com 11 metros de fundura, você descruza Marijuana, está com 12 metros de fundura, você descruza Marijuana, está com 13 metros de fundura, você descruza Marijuana, está com 14 metros de fundura, você descruza Marijuana, está com 15 metros de fundura, você descruza Marionica, está com 16 metros de fundura, você descruza Marionica, está com 17 metros de fundura, você descruza Marionica, está com 18 metros de fundura, você descruza Marionica, está com 19 metros de fundura, você descruza 19 metros é a fundura que está esse pó de ouro aqui, o pepita. agora vocês vêem que eu peguei do 1 fui até o 19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 Elas não cruzou porque não está com 20 metros, está com menos. Quer dizer que é 19 metros, não é 20. Nós vamos fazer mais outro. Variônica, está com 18 metros de fundura. Se tiver, você cruza. Se tiver com mais, você não cruza. Ó. Um, dois, três e nada. E não cruzou porque não está com 18. Então vamos voltar de volta para trás varônica, tá com 19 metros de fundura, se tiver você cruza, se tiver com mais ou com menos, você não cruza. Ó, um, dois, três ela cruzou, porque tá com 19, não tá com mais, não tá com menos. Nem tão lembrando o pessoal aí, pessoal que não esquecer de dar o like, dar uma força aí pro canal crescer. E também lembrando aí que... Também lembrando aí que o pessoal também que tiver interesse aí na variônica aí, a descrição tá embaixo do vídeo. E lembrando aí que pela semana aí nós temos as lives, segunda-feira nós temos as lives de 5 horas, na quarta-feira e na sexta-feira. E... Vou dar mais uma demonstração aqui rapidinha. Variônica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 então mano onde você está ali para você furar um poço artesiano se você furar dois metros e para cá aqui já não dá e nem se você furar aqui você tem que furar lá então lembrando os amigos aí que tiver interesse aí nas variões, entrar em contato e logo nós vamos ter mais uns vídeos bons aí que nós estamos preparando mais umas coisas para uns vídeos bons